Esse bicho aqui é diferenciado, hein Esse bicho aqui, ele já começou o golpe do helicóptero maluco, hein Começou, começou errado aqui já, hein Você esqueceu que sou eu aqui, né, velho Você esqueceu que sou eu aqui, né O bicho é bom mesmo, porra O bicho é diferenciado, rápido, virado, na desgraça Olha pra isso, velho Que cabe escroto, da desgraça Eu não sei você que esse bicho é escroto pra caralho Foda que o cara não sabe se ele vai bater em cima e embaixo Rapaz, esse bicho tá de brincadeira Ele tá de brincadeira comigo, velho Tô dizendo você que ele tá de brincadeira. Ah, Rapaz, esse bicho, ele sabe meu jogo, pô. Ele sabe meu jogo. Esse cara é diferenciado, pô. Esse cara é bom, velho. Passou milhar do meu vídeo. Pô, vai tomar no cu. Que porra é essa, meu irmão? Ele vai, ele vai bater. O ah, pra isso, velho. O cara bota uma mão no chão, dá um macaquinho, planta bananeira. Aí, foda Ele não deixa jogar, pô. É metade do meu HP. Amigo, deixa eu começar. Deixa eu jogar também. O jogo é seu. Foi você que comprou os dois, o meu e o seu. Eu não posso jogar, filha da puta. Ó, ah, pra isso aí. o ah, preço, o cara tá rodando, o cara roda, o cara dá desgraça. Pô, vai no cu, que porra é essa, meu irmão? Não dá não, porra, dá não. Esse cara é impossível. Esse cara é o boy também é o boy. Comprei isso aí, velho. Porra, não dá não, velho. O cara bate de todo... De todo jeito. De porra, essa de personagem, velho. Como é que os caras criam uma porra dessa? Tomar no cu. Isso em meio de Meio segundo ele um negócio desse aqui. E pega aí agora na boca. Pelo menos machuca ele. ver minha vida. Pelo menos é perfeito eu tirei.